Tamo junto, clã, vamos pro vídeo. a gente tá precisando spam já. Tomar no cu. Alguém olha se ele troca de sede. Fala palavrão, não, seus putos! Ai, pô, pô, uru, tutu! Ah, de 7 de pacote. Putz, crema, não dá pra ver, dá pra ver se não, dá Caralho, Ai, tá não dá pra brincar. Caralho, o spam tá monstrão, não, hein? Tá de bola, tá de pacote, tá de pactos. Tá monstrão o, o spam. Oh, hum. Tá off, tá off, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, não vai todo mundo, não, não vai não, não segura não, se tiver off vai morrer. Ó, já começou, põe o jornal, já foi, tapeta essa porra, tá certo, não, caceta, tapeta tá não, tá maluco, deixa, agora tá feta. Agora tá peta! Pegou fogo! Não, não, não. Boa! Pegou tropa? Pegou tropa? Pegou demais, velho! Que delícia! Não, não. <risos> dormindo, ah, que lindo, cara! minha mãe, eu não pra alguma coisa, não, não nada eu acho. Já era, já é. líder, cara! Ela, ela <risos> é, é, mata mesmo, É, é a <risos> rádio só tá Nossa, mal, é. Melissa, olha <risos> <tchau>, lá. porra. <risos> não fui <não>, <risos> eu, <não, não>, <risos> Nossa, mano, os caras... Os caras ficam fazendo uns viadices dessas nas gravações. É foda, hein? Porra, Melissa, você não tá dando amor pro Felipe, não? <risos> E que declaração é essa? É rápido? É o rato? Meu Deus, eu não tenho mais arco não. Oh eu, eu tenho 160k é. de arco no castelo. Sei onde estou. Quer fazer? Não, não, não tem que, eu eu do... que fazer, não ele. tem o de 15 cara. O meu só, especial. só falta... Só falta 6 zambares. Entra aí pro Mítico? Ah, é, eu não vou colocar ele no Mítico não, né? Por quê? Depois, não o diadema. O Diadema... Ah, o Diadema pra mim tá com toda a vai, vai rolar spam? Pergunta aí. Hum. 19 18, 18. Não, não, não, é? não vai rolar spam, né? Não, não, lá, não, não, não. Não precisa, ok. Então, Ô, agora ele vai mudar com um de Quer ver? Cala a boca, Ó, <risos> <risos> oh, saiu. Desagradável. Saiu. Mano, os ralhinhos saindo assim é muito top, velho. É, eu acho também. Ó, oh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá nove, dez, nove, dez. É. Correr, parceiro, parceiro. Eu Ele já era, Olha, tava ah, Acelerar? Acelerar, tá encolhendo. Oi, trapeta, tá trapeta! Usa o tapete Já usei. Eu usei também. Perdeu, ah, 747m ficou, velho. O Dom tava de 7, olha o 7, do Dom Eita caralho, tá Ma Mas tem é, que tapetar, 847. meu, ele tava com ah, 700 847. m 847. É, a gente perdeu. Mas, mas, mas matou ainda a tropa dele. Matou? É. Não, mas tem que levar em cima de quê? Não, o, o, o dono perdeu, né? Ainda voltou a tropa do dono. E por que deu derrota? Não, mas voltou a tropa do dono, voltou? Não prendeu o líder, não. Voltou? Não, não voltou, mas tá lá em cima de novo, entendeu? Mas deu bom, deu bom. É melhor que 100% de derrota. Ele morreu um oh, mano! 652M ficou, velho? Não, Deve. Deve estar falando que tá um por causa do já tava. Oi! Hã? Estão sobrando, eu acho que tem alguma coisa ali, né? Deve, ah, ali, deve ter recurso. Mas já era, morreu. É. Quem é Relato? Que Eles meninos estão falando aí. Mas esse Alexandre é que não sabe de nada não é esse morro. Cadê ele? Cara, é bom demais, oh meu Deus do céu Vai, mandei três pra ele falar no chat aí, ele vai Chorou Rapaz. Ah, faz... Ela <risos> chegou ontem, enfim Ah, mas tá, tá mandando tropa, tá bom, velho Olha aí, vê se chegou o, o Sky Tropas perdidas, 128M ah, Você tá ligado que aparece o que, que você manda na tela, né? Eu preciso nem abrir a mensagem Ai, ah, claro. Vai rolar. Eu nem te mandou, te mandou aquele antes, Spam, galera, mete spam. Não, não sei. deixa eu não sair uma não nada. Ah, tá Com certeza... treta assim. Mas vai rolar, Mas pô. Vamos tapetar, eu acho que vai rolar spam sim. Com certeza. Já tô até começando. Tropas... Tropas perdidas, 128. Vamos ver. 928 M de poder. Deixa o 7 do cara. Deixa eu ver. Deixa eu clicar antes que rola muito spam. Nossa senhora, velho. Olha o 7 do cara. Merda, vai, sinistro, hein? Sinistro. É, o bagulho é bonito. Vai. Mas então tá petando já, galera. Eu vi um link tapetou no 12 4, LM tapetando N8K tapetando Bora, bora, bora Aos 30 segundos, hein? Calma aí Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Isso é assim Isso é de é pra clicar mais nele É tipo mesmo Ele tem dois pergaminhos queimando Pode ser, não Sondem ele, ele não vai segurar não Sondem, sondem ele pra tentar pegar relatório Porra, Dom Desceu o poder, pelo menos Maravilha Eita, eu acho que ele vai se ferrar 700M 792M, ali aberto Dos árvores aparece O arqueiro O arqueiro Cara, o Zaza pulou lá mano, Zaza pulou. Ele já tava lá o Zaza. É, ele defendeu... Puxa. Nossa mano, a pancada que o Wolf deu nele. É, agora vai ter que pular lá porque... A falange dele é o... Mano, o Wolf deu uma pancada nele de cave, sinistra hein. Nola também, a falange dele é de inf. Nola também bateu muito de, de cavalaria. Mas já era, já, já rodou já, isso aí ele vai tomar o que é dele de graça aí. Ele tem fúria esse cara? Não, acho que ele não, não. Eu acho que ele se aventurou. Não, ele defendeu bem demais, meu. Tá doido? É, ele se lastimou. se tiver fúria, tá trumado. É porque quem deu mais dano foi os os, os atacantes de cavalaria é. e não foi tanto o Rally Fukav. Agora só tem arco. Vai demais mais arco. Eu acho. Tá. Tá. pra, Caralho. Tá com 791. Mas, mano, de qualquer forma, ele tinha. Tropas perdidas. Tinha GM, tropas perdidas, mas, ele tinha 143. 128. Foi pra 143. Pronto. Já era, calma. Ah, não. Caralho, mas tá reto, não tá, mano. Bateu, M. Solta, solta, Solta, solta, solta. bora, tá só tá só tá só tá só tá só tá só tá só acabou... Acabou tá só tá só tá só acabou. só tá só também. Bateu. O cara segurou? Ele caiu muito poder, gente. Mas Ele consegue curar. Ele tá curando e tá fazendo tropa. É, ele, ele, entrou, tá, consegui ele, ele tá, entrou, tá conseguindo ele curar, não vai, não vai pegar fogo, não. Ele já tá batendo em cavalo. É, falando dele, não era INF? Mas ele tá refazendo as infantarias dele e tá recebendo um início. Eu tá batendo de ar. Ah! ah vai de Vixe, não, é de acogar, não não. Tem ficar com de coisa. Migrou. Migrou migrou, migrou! migrou! migrou! Ah, lá, sei acabou o pai, pai! Mas levou muito líder? Levou. Todo mundo que vai ter um líder. Todo mundo que vai ter o perdão. Um ficou sem líder, outro líder, o médico ficou sem líder. Os principais ficou sem líder. Nauato ficou sem líder Bush ficou sem líder Todo mundo ficou sem líder Então galera, é isso Vocês viram aí que o cara defendeu todos os ali né Tinha um set muito bom aí Muito bom mesmo então Não deu pra colocar fogo nele Mas levou uns redzinho ali o que levando em conta com 7 dele refazer tropas, não, é o problema. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like e não esquece de compartilhar, beleza? E peço aí na humildade que me sigam lá na Twitch, galera. É, ele tinha ali 128M de tropas perdidas, né? E caiu para 100 e foi para 154. Então, ele perdeu até que bastante tropas, galera. Creio eu que foi muito a T2, mas é isso galera, fui, até a próxima, tamo junto clã.